Olá, meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também fundador da DouraSoft. Nós estamos criando para você uma série de vídeos que tratará sobre as relações humanas, ou seja, como você pode facilitar, influenciar e ajudar as pessoas que estão ao seu redor, sejam elas o seu time interno da Casa Lotérica ou até mesmo pessoas que trabalhem com você em outros tipos de comércio você também terá a possibilidade de melhorar a sua relação com os seus clientes. Vamos nessa? Vamos lá? Sabe aquele hábito que você tem feito que você não gostaria de ter muito ele? Pois é, é importante em primeiro lugar você ter consciência de que bons hábitos só são conquistados quando você toma a decisão de fazer alguma coisa diferente. Eu estou te falando isso porque normalmente a gente ouve a pessoa dizer assim ''Ah, eu não quero fazer isso'', ''Ah, eu não quero fazer aquilo''. Pois é, existe uma técnica que você pode utilizar para poder ter ganhos em relação a isso que é ao invés de você dizer o que você não quer fazer, você vai decidir aquilo que você quer fazer. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que todos os dias você chegue no seu trabalho sempre em cima da hora ou às vezes até um pouquinho atrasado. A gente sabe que isso está um pouco relacionado questão de comprometimento e por mais que você queira ficar bravo comigo isso é o que a ciência explica além disso você pode também perceber que outras questões de horário normalmente estão relacionadas a isso então não é apenas o trabalho que você não se compromete ou a uma reunião ou algum tipo de compromisso isso normalmente é porque nós temos o um determinado hábito de querer aproveitar o tempo ao máximo isso acontece normalmente com as pessoas porque elas sempre estão aceleradas. Como eu já disse em outros vídeos, a gente está sempre com muitos inputs, ou seja, com muitas informações vindo e isso cobra muito o um resultado da gente. Só que acontece que isso nem sempre faz tão bem e também acaba não deixando a gente tão produtivo e tão rápido assim como a gente acha que poderia ser. Então eu quero te convidar nesse vídeo a experimentar algum tipo de situação em que você queira mudar como por exemplo em relação a horários e começa a trabalhar isso dentro do seu consciente mas não apenas dentro do consciente os seus próprios hábitos antes de você cometer algum tipo de situação eu vou te dar um exemplo algum tempo atrás eu chegava sempre em cima da hora eu sempre chegava no horário em cima da hora na empresa onde eu trabalho aqui na DoraSoft e aí eu comecei a perceber que na verdade o que impactava isso era o horário que eu saía de casa. E o horário que eu saía de casa normalmente estava conectado ao que eu fazia antes de sair de casa. Ou seja, entre o horário que eu acordava e o horário de sair de casa, eu estava perdendo tempo. Aí eu comecei a tomar algumas decisões. A primeira delas foi começar a acordar 10 minutos mais cedo. Isso por si só não me trouxe muitos transtornos. A segunda coisa foi começar a ter especificamente claro aquilo que eu precisava fazer, por exemplo, escovar os dentes, tomar o café ou até mesmo preparar algum tipo de alimento para poder levar para o escritório. Isso começou a me ajudar não apenas a me estruturar a questão da organização, como também em chegar no horário. E sabe o que aconteceu em consequência disso? Eu comecei a chegar nos horários nas reuniões, tanto dentro da empresa como com os meus clientes. Que em algumas vezes eu chegava atrasado e eu percebi que isso acontecia porque era uma rotina e aquilo tinha se tornado um hábito meu então eu quero te convidar nesse vídeo a entender um pouquinho como é que funciona esse mecanismo ao invés de eu decidir que eu não chegaria mais atrasado eu decidi que eu acordaria 10 minutos mais cedo e teria uma manhã organizada antes de sair de casa assim eu consegui resolver o meu problema em relação a horários assim como eu utilizei essa técnica você também pode utilizar em relação a outros fatores isso você vai conseguir a partir do momento que você tiver claro qual é o motivo causador ou seja o pra que você está fazendo aquilo na minha concepção eu entendi que eu precisava respeitar mais o tempo das pessoas em que eu tivesse combinado algum tipo de compromisso e foi com esse gatilho que eu consegui acordar os 10 minutinhos mais cedo organizar o meu primeiro momento do dia que aconteceria em menos de uma hora e comecei a ter mais tranquilidade e produtividade fazendo uma mudança tão simples. Se porventura você está querendo fazer alguma mudança, coloque aqui embaixo nos comentários. Eu vou ler e se assim que eu puder eu vou responder para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu fiz ele um pouco curto para poder te ajudar a entender mais rápido e melhor a respeito de como melhorar no seu dia a dia. Se você gostou, clique em curtir, já compartilhe nos seus grupos de WhatsApp para ajudar outras pessoas também, assim você também nos ajuda sabendo que esse material é importante e de que pode ajudar outras pessoas. Se você quiser se inscrever no nosso canal para se manter atualizado em relação às informações que nós lançamos toda semana, é bem simples, nesse número que está aparecendo aqui embaixo, você vai enviar a palavra VIP que nós vamos te incluir numa lista VIP para que você possa receber conteúdo toda semana atualizado, não apenas da sua área e também para melhorar o seu dia a dia no trabalho. Já aproveita e comenta, coloca a sua opinião aqui embaixo. Isso vai ajudar também a gente compreender quais são as suas dúvidas e ajudar criando novos vídeos para você. Eu também quero aproveitar esse momento e te dizer que aqui embaixo tem um link. Se você clicar nele, você vai poder fazer a inscrição para participar da nossa lista e também receber através de e-mails. Informações que nós enviamos constantemente. Um abraço, sucessos e produtividade!